Um aspirante rapper da Flórida foi baleado momentos depois de insultar uma pessoa online, dizendo eu estou no meu lugar, a polícia caça o assassino. Os assassinos permanecem livres enquanto a polícia faz uma busca para encontrar os assassinos. O aspirante a rapper atendia pelo nome de Holly e e foi baleado e morto no fim de semana em um complexo de apartamentos na área de Tampa, segundo relatos. O tiroteio ocorreu minutos depois que o rapper postou um story no Instagram. Que dizia muitos desses manos sabem onde eu moro. Eu durmo em paz. Se uma quiser fumar, estou em casa em cinco minutos, de acordo com a polícia. Por volta das 15:30 de sábado, a polícia diz que recebeu um relato de um homem baleado. Quando chegaram, a vítima, Holly Bendes, foi baleada no estacionamento, de acordo com a polícia. Os suspeitos fugiram da área em direção desconhecida, disseram as autoridades. Rolly Bendis foi levado para o hospital, onde morreu devido aos ferimentos. De acordo com a polícia o tiroteio não parece aleatório, pois os suspeitos e a vítima são possivelmente conhecidos um do outro. De acordo com um de seus posts, ele tinha uma filha. Várias pessoas comentaram suas fotos recentes para expressar suas condolências após o assassinato. A polícia não divulgou o motivo ou o que motivou a disputa entre o rapper e os suspeitos.